Hoje eu quero mostrar para vocês aqui é, uma forma aqui de aplicar notas de passagem, tá? Sobre acordes tétrades, tá? Então a gente vai dar uma dificultada na coisa. Vamos pegar aqui Dó com sétima maior, tá? É, deixa eu ver. Dó com sétima maior, Lá menor, Ré menor, tá? E... Vamos usar aqui um Sol com sétima e décima terceira, ok? Vamos lá. Para a gente entrar tá, é, nesse Dó com sétima maior, com uma forma mais jazística, mais sofisticada, o que, que você vai fazer? Ó? É, você vai pegar, o acorde não tá aqui, para os meus alunos aí que tem dúvida em funções harmônicas, agora vai ser funções harmônicas que a gente vai usar, hein? Eu vou pegar o acorde da mesma função tá? de Dó maior, que é o Mi menor. Vou fazer assim, tá vendo? Tirei a tônica daqui, tá? Então, eles têm a mesma função porque tem as mesmas notas, ok? Então, Mi menor e Dó com sétima maior tem notas aqui em comum, tá? Por isso eles são da mesma função. E eu vou aplicar é, notas de passagem aqui, ó, pra entrar na sétima maior. Ela vai ser meu alvo, então, ó. Tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Só que não acabou aqui não, ainda tem mais coisa. Ó. Mais uma vez. Ó. Por isso é bom ter o pedal sustar, tá? Você que não tem, tá comendo bola aí. Vamos lá. Mais uma vez, bem devagarzinho. Nosso próximo acorde é Lá menor, eu vou usar o mesmo princípio, tá? É, de funções harmônicas Eu vou fazer o quê? O baixo de Lá aqui E o acorde da mesma função aqui, Dó maior, tá? Mesma ideia Lembrem o seguinte, se você tiver em Sol maior, tá? Vai ficar aqui, ó A gente tá em Dó, então o Fá é normal, lembrem disso, tá? Bem devagarzinho. Nosso próximo acorde é Ré menor. Mesmo princípio, tá? Ré menor tá aqui, tira a tônica, sobra um Fá aqui. Beleza? E para o Sol com sétima e décima terceira? Vamos lá, vamos colocar para um dominante aqui. Ó. Então vamos ver como é que ficou. Ó. Dó maior. tá bem devagarzinho. Vamos para Lá menor. Ré menor. E para o sol com sétima décima terceira. Pus o dedo errado, né? Ah, mas aqui vai ficar muito ruim. Né? Aqui fica melhor. Então vamos repetir até limpar isso aqui, ó. Beleza? Ré menor. E agora sol com sétima e décima terceira. E vamos repetir. E treinar até ficar bom, né? Ok, é a tretinha, hein? Você vai aplicar sobre o primeiro, tá? Vai ficar aqui, né? Sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o quinto. Você vai fazer com décima terceira sétima décima terceira, né? E sobre o sexto, normalmente, tá? Então, criaremos um exercício em cima disso aqui, para os alunos do curso, tá? Lá dentro da plataforma, nas 12 tonalidades, ok? Exatamente desse jeito, tá? Ó. Exatamente dessa forma vai ser o exercício, ok? Bom, agora a aula continua para os alunos e a nossa finaliza aqui.